Desde, desde, desde menor sempre fui bom de conta Troca almoço pela janta ruim. emprego, vende maconha E hoje no baile meu ganha-bota tá Em vender balados e lances. Fiz tudo, tudo aquela mina Depois descobri que ela era piranha Nunca fui mano de sorte Nunca fui o mais ligeiro Nunca eu, nunca fui o mais dedicado Interclasse, nunca fui artilheiro Nunca eu, nunca fui o nerd da sala Mas se pra sempre eu era o mais feio Sem dinheiro pra mandar uma régua Preto sem régua, que usa aparelho Isso tudo quando quando era criança, um novo problema a cada semana Embora quase sempre eu senti, eu nunca fui de expressar o meu medo Mesmo com a sensação que todos na minha volta me odeiam E se para o momento até eu andei sentindo ódio de mim mesmo com Pouca idade e pouca autoestima, mano eu nem me olhava no espelho Hoje eu sou o espelho, Dez anos depois acabou o pesadelo Daquele neguinho que todos os dias jurava e não via futuro a si mesmo que palavras eu deixo uma história pra proa Que somos exemplo Então peço mais espírito Assinta tá nossa caminhada, tenha mais espírito Senão sua própria língua vai realizar Sua pior pesadelo, Perder minha mãe foi um grande bate Sinto que perdi tudo Juro ainda, acredito, não ser verdade Não quero perder alguém de novo Por isso Sou ofensivo e a nossa tática é os onze no ataque 11 no Tipo ataque. a última bola, o último escanteio Em busca do cu da bola na trave Meu coração hoje é só maldade Amigo da fome e da morte sócio A vida pra mim tava tipo Itachi Neguinho ainda te falta hoje. Será brincadeira virou trabalho E de trabalho virou negócio Nove e meio não me contenta Quero o um maldito primeiro lugar do pódio